E eu queria começar, inclusive, é, por uma indagação minha e também do colega Alberto Magno, quando a senhora tratou sobre a questão da prestação de contas e da questão da quitação eleitoral. Eu queria que a senhora abordasse esse tema, tendo como parâmetro as eleições de 2016, eleições municipais de 2016, as seguintes situações. O candidato que apresentou sua prestação de contas e teve a prestação de contas desaprovada, como fica a quitação eleitoral, o candidato que até agora não apresentou a prestação de contas, o candidato que teve as contas julgadas como, é, como não prestadas e aquele candidato que teve a conta julgada como não prestadas foi lá e tentar regularizar a, a situação e fez isto através de petição. Ou seja, o advogado atravessou uma petição apresentando os documentos faltosos na prestação de contas. Esse questionamento também é da Milena Foz, da cidade de Santa Helena. Ah, é uma querida, Milena. Está sempre assistindo minhas coisas. Bom, vamos começar? Vamos por partes, então? Vamos lá. É, primeira coisa, teve a conta desaprovada. Conta desaprovada, se não tiver tido nenhuma apuração maior, nenhum abuso, nenhum crime ali que depois tenha seguido um rito próprio, um processo específico para aquilo, se foi uma desaprovação por alguma irregularidade cometida, mas sem maiores comprometimentos, simplesmente essa prestação de contas vai ter sido arquivada, ele pode ter tido alguma multa, e sim, se ele teve multa nessa desaprovação e pagou essa multa, ele não vai ter problema nenhum. Ele vai poder... Sem nenhum problema no seu registro de candidatura. Agora, se ele teve uma desaprovação com multa e ele não recolheu essa multa... Essa multa provavelmente vai estar lá na dívida ativa. E aí, na hora do registro, isso vai aparecer e aí ele vai sim poder ter um problema de não conseguir o seu deferimento. Porque as multas têm de estar pagas, todas as multas vencidas, tá... O candidato pode ter multa parcelada para daqui até 2030, por exemplo. As vencidas até aqui, na data do registro da candidatura, ele tem que estar com todas as falhas. Beleza. Contas que foram julgadas não prestadas em 2020 e 16. Contas julgadas não prestadas lá, o candidato vai ter até 31 de dezembro de 2020. Ou seja, até o último dia do mandato para o qual ele concorreu em 16, o mandato acaba no dia 31 de dezembro, ele estará inelegível, porque ele não tem o um requisito da, da, para a elegibilidade dele, que é um requisito para o registro. Então, ele não vai conseguir registrar sua candidatura. Aquele que ainda não prestou ele obrigatoriamente tem que prestar. Se ele ficar, vou dar um exemplo aqui que aconteceu também essa semana. Um eleitor nos pediu uma certidão, conseguiu um trabalho, a situação aqui no país, muito difícil, ele conseguiu um trabalho em Barcelona, mandou cópia do contrato, tal, e ele precisava da quitação eleitoral dele para passaporte para ir para Barcelona para o trabalho que ele a gente vai conseguir. Ele, ele descobriu que ele estava. Ele concorreu Sim. em 2008. Em 2008 até hoje não tinha sido prestadas as contas dele. Então ele estava sem quitação eleitoral até hoje. Enquanto as contas não forem prestadas ele continua sem quitação eleitoral. Ou seja, agora ele vai ter que prestar essas contas para poder ter essa liberação da sua quitação agora. É, eram esses três casos? Não julgadas, desaprovadas, é, não apresentadas ainda, é, requerimento de regularização. Isso. Requerimento de regularização. Agora, a gente sabe que tanto para partidos quanto para candidatos, o advogado no PJE pode fazer agora a regularização, o pedido de regularização de contas. E para isso ele tem que apresentar as contas. Né? Não basta uma petição pedindo a regularização. Vai procurar qual era o SPCE da época lá no site do TSE. Se for conta partidária anterior a 17... A prestação de contas nem é pelo SPCA, vai ter que fazer por aquele rol dos demonstrativos que estão lá. Para cada ano anterior a 17 tem lá o rol. Se for eleitorais, vai baixar o SPCE, vai fazer a transmissão e também o advogado vai fazer a, o ingresso de regularização na classe própria agora, né? De regularização de prestação de contas no PJE. Então, assim, estamos num momento de regularização. É importante que tudo que ficou para trás... Outra dúvida que me perguntam muito quando eu respondo essa pergunta, doutor Sousa Augusto, é o seguinte, mas o meu partido só ficou vigente um mês em 2018. Por que, que eu tenho que prestar contas em 2018 se eu só fiquei vigente um mês? Se ficou vigente um dia tem que prestar contas daquele exercício. Um dia que seja. Acho que eu... ficou alguma coisa de fora? Não, abordamos todos os temas. O nosso amigo Rosimar, mais uma pergunta de Balsas, ele pergunta se os partidos podem aproveitar contas já existentes. Acho que a professora até tocou nesse assunto, mas é bom reforçar. É isso. Partidos podem, candidatos não. O que o partido tem que fazer, Rosimar, é o seguinte... Rosimai, meu aluno, querido, uhum. tem que fazer o seguinte: observar, que aí é o grande, a, a, acontece com frequência, né? O partido tem contas abertas, só que a direção não sabe que tipo de conta é aquela. Ela é uma conta outros recursos ou ela é uma conta doações para campanha? Então você vai ter que pegar extratos dessas contas e olhar quais foram os recursos que ingressaram ali, de onde eles vieram. Vieram de filiados, de contribuintes de filiados, vieram dos próprios representantes, presidente, tesoureiro, aquele simpatizante que sempre deposita ali alguma coisa, então essa vai ser a conta outros recursos. Com o que, que foi gasto aquilo? Ah, foi gasto para comprar material de limpeza, o café, o açúcar ali, a internet que nós usamos, né? E é importante que os partidos comecem a fazer seus estimáveis... Partido não funciona na nuvem. Partido se reúne, ainda que seja agora em plataformas digitais. Existe uma internet, pelo menos, sendo gasta. A sessão daquela sala que foi estar tá sendo utilizada. Essas coisas, a justiça eleitoral, ela apenas deu um refresco quando ela suspendeu a suspensão dos CNPJs. Ela só falou assim, ó, vamos ativar todo mundo... Para vocês participarem agora dessa eleição, mas a gente está pedindo aqui 90 dias, porque a gente está em pandemia e com muita coisa para ser decidida, mas daqui a 90 dias nós vamos novamente estabelecer os ritos para suspender de fato esses CNPJs omissos. Declaração de ausência de movimentação financeira. Até quando vocês acham que isso vai acontecer? E na hora que deixar de acontecer, vai ter que correr. Não é obrigatório ter contador e advogado? Esse ano, quem lançou que a do ano passado foi sem movimentação financeira, ano que vem já não vai poder mais. Porque já houve um advogado esse ano atuando no PJE. Ah, mas não precisava de contador a quando era... Sem, com ausência né, de movimentação financeira, quando era só a declaração, não precisava do contador. Beleza, não precisava mesmo do contador nas declarações partidárias de ausência de movimentação. Mas o advogado já entrou. Advogado pode doar seus serviços? A OAB proibiu. Em setembro de 16. Está lá no Código de Ética da OAB Nacional. E sem contar que a Justiça Eleitoral ainda compartilha com os órgãos de classe aqueles Aquelas OABs de quem está cedendo serviço. Eu tenho uma aluna que está com uma multa, ah, um mês, dois meses atrás, ela me, me procurou se eu não tinha alguma saída, se eu não conhecia alguma jurisprudência para mudar aquilo. Simplesmente 120 mil reais de multa. Porque doou o um serviço dela estimável para um partido inteiro. Contador não pode doar? Contador, a, o CFC ainda não proibiu, mas o Ministério Público representa. Representa porque sabe que ali tem troca de favor. Agora, você, que sabendo de tudo isso, tem a liberalidade de doar ou não. Professora, mais uma pergunta. Aliás, duas questões colocadas pela Carla Meirelles. Primeiro, ela pede mais esclarecimento sobre esse relatório semanal referente ao combustível. E também coloca uma outra situação. O partido trocou de presidente e trocou o seu endereço funcional. E pelo que eu entendi, eles alteraram apenas o endereço do presidente. E ela pede para que seja analisada essa situação, quais as implicações de não ter feito a alteração do endereço funcional do partido. Tá. Então, primeiro o relatório de combustível... Vamos começar pelo relatório. relatório de combustível é o seguinte. Quando você pegar 23607, você vai olhar justamente nos artigos em que ele extra... ele assunto, você vai perceber lá que ele fala que você vai colocar a placa do veículo que está participando daquela carreata esse evento de carreata, você vai ter que registrar na sua prestação de contas e você vai colocar qual foi o gasto. Então, você vai fazer um relatório discriminando o que aconteceu, contando para a justiça eleitoral. Não precisa ser nada rebuscado, sofisticado, utilizando palavras difíceis, juridiquês, contabilidez. Não, você só precisa dizer, em tal data aconteceu o evento de carreata, de tal forma, aconteceu assim, foi em tal horário, percorreu tal percurso, os carros abastecidos pela campanha foram os veículos tais, dos proprietários tais, com as, as tais placas e as notas fiscais, números tais, estão aqui lançadas. Lá no SPCE é que você vai lançar uma por uma dessas despesas lá, tá? Então, sem maiores problemas. O que a legislação fala é que você tem que fazer relatórios que tragam os valores do gasto do combustível semanal. Você pode fazer um relatório por semana ou você pode ter um único relatório que durante a campanha você vai fazendo e semanalmente você tem ali o seu subtotal daquela semana. No SPCE... Os documentos que você vai inserir... Ainda que você vá inserindo durante a campanha... No final só... Quando você gera a mídia... É que vão documentos para a Justiça Eleitoral. Se você inserir os documentos avulsos... Você vai ter que depois tirar tudo. Porque você tem que inserir um único documento... Com a história todinha do gasto. Desde que ele começou até o pagamento final até a nota fiscal, os seus relatórios. Então, você pode planejar para unir esses PDFs e só inserir de uma única vez no final daquela despesa. No final de cada despesa, você vai lançando lá, tá? É isso. Não é um relatório por semana que você vai inserir e depois vai inserir outro, entendeu? O, esses documentos, eles vão ficando gravados... No, no seu computador, lá no seu Drive C, se quando vocês transmitem relatório das 72 horas, não pode esquecer: na entrada de cada, de cada recurso financeiro que entra, tem que fazer a transmissão do relatório das 72 horas, seja recurso público ou privado. Já vi aluno ter conta desaprovada porque só transmitia relatório das 72 horas quando era de pessoa física. Quando era fundo partidário, foi fé que ele não transmitia, porque ele achava que, uai, mas eu não preciso provar. A origem, já sabe, é uma origem pública, então não pode perder esse prazo. Entendeu? Os documentos, quando você faz essas transmissões, mesmo da parcial, só vão os dados para o Divulga-Can de Contas, que é lá no site do TSE, onde todo mundo vai acompanhando o tempo todo todas as campanhas. Os documentos só vão quando você gera a mídia, o pendrive, para entregar na prestação de contas final, no dia 15 do 12, agora com as novas datas, para primeiro e segundo turno. Professora, Qual, mas... era outra? Qual era a outra pergunta? Era sobre a questão da mudança do endereço. Ah, do endereço. Sim, sim. Mudança do endereço. Tem que regularizar. Tem que regularizar. O que está no SGIP, tem que estar tá na Receita. Tem que estar na justiça eleitoral, tem que estar tudo uniforme, tudo igualzinho. tá? E essa medida provisória, essa 983 de 2020, que vai ser agora julgada essa semana, vai facilitar demais isso para vocês. Porque ela vai deixar a cargo da certidão do SGIP regularizar isso na Receita. Vocês estão com inúmeros problemas na Receita receita não está atendendo, o próprio agendamento para vocês fazerem, vocês estão tendo que ter a procuração eletrônica, nem todos têm, enfim, eu sei que está caótico para vocês. Fiz uma pesquisa com os alunos de valores pagos aí, pela, pelo registro dessa ata, eu tenho valores de alunos que pagaram entre 60 reais e 1.200 reais, vejam vocês, inclusive eu montei esse dossiê, mandei para o TSE, então, os, os cartórios de registro também estão se aproveitando desse momento e estão cobrando valores extorsivos para o registro dessa ata para regularizar essas situações. Mas eu acredito que essa semana agora, com a medida provisória 983, procurem aí, que vocês vão achar. Vocês vão ver que ela vai trazer aí um respirão para né? Professora, agora muitas perguntas chegando. Eu, o Magno Rafael pergunta... É sobre a questão do candidato contratar o próprio irmão, o parente, como advogado, como contador. E o Juniel faz aqui uma pergunta também, que eu acho que a resposta está no mesmo, nos mesmos princípios aí. Sendo a pessoa, por exemplo, advogado de uma prefeitura, por contrato, o ocupante de cargo comissionado, pode ele figurar como como advogado do prefeito, por exemplo, candidato à reeleição na prestação de contas? Peraí, deixa eu responder a primeira, porque uhum. essa aí tem vários detalhes, e aí eu quero responder detalhe por detalhe dessa. Primeiro, era, volta primeiro? Magno Rafael, contratação de parentes pelo sim, candidato, sim. como advogado. Sim. Magno, Magno sempre me pergunta um bocado de coisa, né, Magno? Já falei pra ele, Magno, você vai fazer meu curso pra você aprender tudo de uma vez, porque a gente vê que Magno estuda, Magno estuda com profundidade, porque ele está sempre me perguntando um monte de coisa e a gente está vendo a de, de, dedicação dele, né? E não é de hoje, não. Às vezes, uma hora da manhã, ele está lá angustiado. Mas e tal coisa, tal coisa, professora? Bom, é o seguinte. Pagamento para parentes com os fundos públicos. Nós tivemos recentemente aí, acho que no Rio Grande do Norte, se não me falha a memória ou foi em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. A gente tem um julgado aí que fez não só os valores públicos serem devolvidos, como criou realmente problemas grandes ali para a candidata. Se você vai contratar parentes para trabalhar na campanha, e a gente tem vários parentes que são é, competentes, você não use recursos públicos para pagar parentes. Se você puder evitar, inclusive de contratar pagando com recursos de pessoa física, evite, porque vai ser questionado. A possibilidade é grande, se for de pessoas utilizando recursos de pessoa física. Se você utilizar recursos públicos, certeza plena, total e absoluta que você vai ser questionado e você vai ter que devolver esse valor. Tá? Não é permitido, até porque isso é um dinheiro público, baseia-se no princípio da moralidade, da legalidade, da impessoalidade. Então, você deve, de fato, evitar isso. Tá? É, qual era a outra? Essa era uma, né? Aí a outra, de, de, de Magno. Não, do Magno era essa, é do Junielson Elson, da cidade de Santa Helena, que pergunta sobre a seguinte situação. Imagine a pessoa ser advogado, contratado ou comissionado, numa determinada cidade, se ele pode figurar como advogado do prefeito, candidato à reeleição, na prestação de contas. É. Então, qual é o problema do comissionado? Comissionado, ah, Felipe, só vem aqui um pouquinho, acho que eu estou com alguma intervenção aqui. É, comissionado. Comissionado. É, o que a gente sabe né, sobre os comissionados? Na, a, o que existe hoje na legislação... Deixa eu só colocar o, o cabo aqui. Peraí, só um pouquinho que está dando uma interferência. Vocês estão conseguindo me ver? Tranquilo, eu estou. Ah, porque para mim fica dando umas telas pretas. Beleza, bom, voltou. Mas está tudo tranquilo. Não, voltou. Consegui ver vocês aqui normal. Começou a ficar umas telas pretas. Bom, comissionado. O que existe hoje na legislação? Comissionado... Só pode doar para partidos políticos se ele for filiado ao partido político. Agora, não existe nada que proíba a doação de comissionados para as campanhas. Qual é o problema que existe aí? Muitos são representados e eu tenho muitos alunos, alguns até pagando multa também, muitas multas. Porque o Ministério Público entende que ali está ferindo o princípio da moralidade e da pessoalidade. Então, se você puder evitar ceder serviços gratuitos ou fazer doação para campanhas Você Comissionado, evite. Se você não puder evitar, se você quiser muito fazer isso, você tem que ter esse elemento, você tem que saber que o Ministério Público não vê isso com bons olhos, porque ela sabe que o seu interesse naquela eleição é pessoal. Existe ali, claro, um indício da troca do favor, inclusive da manutenção do seu trabalho. Então, isso, a jurisprudência está caminhando, e nos, no que a gente tem visto aí nos últimos julgados, ela tem, está caminhando para sempre aceitar essa proposta do MP de considerar irregular e atribuir a multa. É, alguns contadores, inclusive, prestam serviços, cobrando normalmente pelos serviços, pessoas que são de prefeituras e tal... O que a gente vê nos casos em que o Ministério Público questiona, o que a gente vê sendo considerado regulares em alguns casos, são aqueles que prestam isso em horários diferentes do que trabalham, isso baseado no que consta nos contratos firmados e também alguns tiram inclusive férias para prestar esse trabalho. Se for detectado que esse comissionado está prestando serviço para campanha, em contratos, em seus horários de trabalho, isso tem dado problema. Agora, quando eu vejo ser considerado regular, tem esses detalhes de ou estarem em férias. Outra coisa também, gente, que eu sempre falo, vocês têm que saber os estatutos que os regem, né? os regimentos dos contratos estabelecidos nas suas prefeituras, de acordo com seus cargos. Né? eles permitem a acumulação, como isso tudo funciona, né? mas o comissionado que doa para a campanha, o Ministério Público tem atuado aí nos princípios da moralidade e da impessoalidade. Professora, é, Vilarins, Guilherme Vilarins é um colega nosso da cidade de Lago da Pedra, ele pergunta sobre limite de gastos com combustível, e L. Carlos, da cidade de Santa Helena, coloca a seguinte situação. Candidato na eleição de 2016, pelo que eu entendi, é vereador. Santa Helena é uma cidade que a abertura de conta, é, a conta de campanha do candidato é obrigatória. O candidato não conseguiu abrir a conta, porque o banco alegou na época que o prazo estava findando e eles não teriam mais como abrir a conta. Até hoje, esse candidato não, apre, não apresentou a prestação de contas, pelo que eu entendo, ele está colocando que o candidato quer se regularizar, quer apresentar a prestação de contas. O que fazer para resolver não pode a situação? Mais. É, Eu vou começar por essa, depois a gente volta lá na outra. Que no Vilarins, não tá mais, tá. qual era a outra. Bom, com relação a essa, se ele está tentando abrir a conta para prestar contas depois da eleição, depois do prazo da prestação de contas, ele não tem mais essa possibilidade mesmo. A conta bancária, se é isso que eu entendi. É, é essa situação. Ele, Ele não só pode abril, abrir. o banco criou problemas e não abriu. Lá na época, durante Lá na época. a campanha. Uhum. Aí, então era o caso primeiro. Era o caso de ter trocado de banco. Ah, eu não tinha como trocar de banco. Era o único banco que tinha na minha cidade. MP, Ministério Público Eleitoral, eh, Juízo Eleitoral lembre se respondem sobre as penas do artigo 347, detenção e multa pelo do responsável. Lembrem-se das palavras que eu falei, eventual, recusa ou qualquer embaraço a abertura das contas. Agora, se for isso lá naquela época, tá. Não foi na época, quer abrir agora, quer apretar com a conta lá em julgada não prestada, quer fazer agora a abertura de conta, não vai bolar. Não vai rolar porque a conta só é aberta tal. Agora tinha uma coisa de utilizar a conta pré-existente, né? Do candidato é, que eu deixei pela metade. Foi do Rosimar Barros, da é, cidade de É, deixei pela metade essa resposta. Se, uhum. se a, a conta pré-existente for partido. do partido, ele pode usar normalmente, ele só tem que identificar. Que conta é essa que ele tem? Se movimentou recursos de campanha, é a doação de campanha. Fazia movimentou... as atualizações dos, dos cartões, essa história toda. Isso, tudo bem. Agora, candidato não. Eu tenho um candidato, por incrível que pareça, um aluno, candidato de 16. O CNPJ deixou de existir há um tempão, no, em dezembro de 16, e a conta dele, da, da conta de 16, está aberta numa cidade do interior da Bahia. Aí eu falei para ele, não, você não pode usar essa conta, de jeito nenhum. Você tem que abrir uma conta nova com o CNPJ de agora, dessa eleição de 2020, tá? Agora temos que voltar em outra pergunta aí que ficou para trás. O Vilarins pergunta sobre limite de gastos Sim, de combustível. Com não tem o um limite de gastos de combustível, tem a congruência e a coerência do limite de gasto. Você não pode gastar com combustível o suficiente para você dar a volta ao mundo se você não tiver veículos suficientes para usar aquele combustível. Quer ver outra coisa que é muito comum? Na prestação de contas, um monte de nota fiscal de gasolina e aí os carros abastecidos são movidos a diesel. né? Muito comum. Ou seja... Omitiu despesa aí, porque como é que aquele carro é movido a diesel e você não tem uma que nota que de óleo um diesel? Então isso acontece demais. Cuidado, gente, não, nos documentos desses veículos, hein? Se esse documento tiver com leasing, não pode ser cedido. Você vai estar recebendo um veículo de uma pessoa jurídica na campanha. Se ele tiver financiado, aí ele vai estar tá no nome da pessoa física. Ok. Lembre-se que só pode doar, ceder o uso aquele proprietário do bem. Móvel ou imóvel. E a prestação de serviço só pode ser por pessoa que tenha aquela atividade econômica na sua vida real, na sua vida normal. Tá? Então, limite para gastar com combustível, não tem. Você vai gastar de acordo com os veículos que você vai declarar dentro dos 10 litros para cada um em carreata, você tem esse limite. né 10 litros pelos veículos que você decidir que vai abastecer na carreata. Vou fazer uma carreata e decidir que não vou abastecer nenhum veículo da carreata. A legislação não obriga você a gastar com... Com um abastecimento de carro em carreata. Só que não abasteça mesmo. Porque se for detectado que você não declarou, mas abasteceu, Caixa 2, desaprovação de plano. Ah, teve uma mudança aí, né? Nesse, nesse prazo. Agora é o prazo para é, a representação do 30A, que é captação... E gasto ilícito agora é até 1 de março, né, de 21, já que o prazo para publicação da, do julgamento dos eleitos é o dia 12 de fevereiro de 21. 21. Professora, o Laérdio Pinheiro, que é da cidade de Presidente Médici, ainda sobre combustíveis. Oi, Eu, Professora, os limites dos gastos com combustíveis... Podemos ter como base de cálculos valores arrecadados pelos candidatos barra partidos? Ele, eu acho que ele quer saber se, para ele calcular o que gasta com combustível, ele pode ter como parâmetro limite de valores arrecadados pelos candidatos e os partidos para a campanha, é que eu estou entendendo. Ele vai gastar de combustível quanto a administração do planejamento financeiro dele tiver. Primeira coisa, quantos veículos ele vai ter na campanha? Quanto ele vai ter de limite de gasto? Aí ele pega o limite de gasto dele e vai tirando. Primeiro, registra todos os estimáveis que você já sabe que vai usar. Tudo que você vai usar, você já valora ali, valor de mercado, tem que valorar em valor de mercado. Cuidado, hein? Subestimar valor de estimável, desaprova a conta. Porque você burla o limite de gasto. Tirou ali... Já tirou a fatia dos estimáveis. Vai ver quanto você vai gastar com pessoal. Quanto você vai gastar com locação ou sessão de veículo. Vai pegar os percentuais base, alimentação e veículo, os 20% e os 10%. Vai planilhando. Quanto é que vai te sobrar disso? Que mais que você vai gastar na campanha? Ele vai fazer o PET scan, a radiografia ali, né, ultrassônica. De como é que... Quanto ele vai ter para aquilo. Cada campanha tem uma atividade desenvolvida diferente. Essas eleições vão exigir criatividade até para lidar com campanhas que não vão ser tanto no corpo a corpo, né? E aí, como é que você vai lidar? Você vai, você vai disponibilizar o recurso mais para que lado essa eleição? Ah, mas eu sempre fiz a campanha no corpo a corpo na rua... É, é a, a famosa corpo a corpo na perua, né? Mas, né, que é aqui, na, na, nas justificativas, muitas vezes, das contas erradas, os candidatos escreviam para a gente, a gente colocava, justifique como você teve votação e apresentou contas erradas, sem nenhuma receita, nenhuma despesa, como é que as pessoas souberam o seu número de campanha? Ah, nós fizemos a campanha no corpo a corpo na perua. Então, cadê a perua que não está lançada aqui? Cadê o, o, o abastecimento dessa Kombi? Né? Antigamente era a perua. Então, gente, o limite é a estratégia de cada campanha. Você vai planilhar, você vai colocar ali como é que vai ser, que atividades que a sua campanha vai fazer. E aí você vai ver quanto em cima de cada percentual você vai poder ter. Tá? Outra coisa importantíssima. Esse dinheiro que pode ser sacado da conta... Esses 2% do total do gasto contratado que você pode usar em dinheiro, em espécie, para pagar a água do cabo eleitoral, o cafezinho da padaria, o lanche que foi feito pela equipe na rua, o filtro solar que seja, o produto de limpeza do escritório, aquele papel, tinta que você usou para impressora, tudo isso você pode pagar em dinheiro. Não tem problema, não tem necessidade, porque você pode usar o cartão de débito para tudo que você quiser, até camelô hoje tem cartão de débito, todo mundo tem maquininha. Mas vamos supor que você queira ter ali dinheiro. Tudo que você gastar disso, você tem que ter o cupom fiscal com o CNPJ do candidato. E isso tem que ser apresentado. Sobre o troco desse valor que você sacou da conta com o cheque do próprio candidato, para ele próprio, para você utilizar, você vai depositar também na, na conta e vai lançar na SPCE. Senão, não vai bater sua conciliação bancária. Você vai ter dinheiro nos lançamentos diferentes do que você tem lá no caixa, na, nas contas, tá? Então, acho que eu respondi. Satisfatoriamente. Professora, o Neto Costa Ferreira coloca a seguinte situação. Veículos com... I... Opa. Oi, Neto. Neto, é. Neto Costa Ferreira. É, veículos com IPVA em atraso podem ser usados em campanha... Não tem problema coisa. nenhum. Nesse caso, a Justiça Eleitoral não é o DETRAN. Ela não vai apurar isso. O que a Justiça Eleitoral já tem, claro, é o cadastro, o banco de dados do DETRAN com é, os, o veículo e o CPF do proprietário. Sabe um problemão que acontece aí? A pessoa vende o carro e o cara não transfere Aí ele cede esse carro que está no nome de quem ele comprou, para a campanha. E aí, aquele cara, a gente intima, porque ele ficou como um doador irregular, ele não tinha limite. Esse, né? Coincide. Aí, quando a gente intima, ele fala assim, mas eu não doei carro nenhum. Não, esse carro aqui nem é mais meu. Aí, a gente vai ver que aquela pessoa para quem ele vendeu, cedeu como sendo dele um carro que não era de sua propriedade. E aí... Todo esse valor é considerado irregular e aí são multas e multas e multas. Eu sempre conto para vocês em aula daquele senhor que comprou uma Kombi durante uma eleição e ele se tornou um doador de campanha, porque um veículo que é comercializado durante a campanha e o valor desse bem é aplicado na campanha, esse comprador tornou-se doador de campanha. E aquele tio das verduras que comprou aquela Kombi para vender sua alface, suas verdurinhas que ele plantava, teve uma multa de 60 mil reais. Porque ele comprou naquela época, eu acho que era 15 mil o valor da Kombi, e ele teve uma multa de cinco vezes o valor gasto em excesso. E aí, como todo o valor, o valor doado em excesso, como todo o valor foi considerado irregular, porque ele não tinha documentado nada de ganho, ele teve uma multa de 60 mil reais por ter comprado uma Kombi durante a campanha. Imagina. O Neto, professor, ainda coloca uma Jorge outra... O adorei seu comentário é... que passou aqui rapidinho. O Neto ainda coloca uma situação. Para se definir valor de mercado, de bem ou serviços, uhum. se é necessário fazer uma pesquisa, se for necessário, qual é a forma mais adequada para se fazer? Super necessário, super necessário. Primeiro, cada cidade tem as suas especificidades e valores locais. Eu sempre falo, mil reais lá na cidade, por exemplo, de Uauá, lá na Bahia. Cidade da minha família, lá da minha mãe, na Bahia. Mil reais lá pode definir uma eleição. Mil reais em São Paulo, a gente sai para jantar muito bem. Agora, quando você vai fazer, estabelecer valores de bens e de serviços... Primeira coisa, você vai tentar fazer isso na sua cidade. Quem aluga veículos na sua cidade? Quem aluga imóveis na sua cidade? Quem presta serviços na sua cidade? Quais são os valores que são cobrados na sua cidade? Você faz um levantamento ali. Cidades maiores, internet, totalmente possível. E-mails que você mande para fornecedores pedindo orçamentos, isso vale... Como valoração a valor de mercado, pesquisas que você faz na, em sites, imobiliárias, locadoras de veículos. Então, o importante é você contextualizar com a sua realidade, porque aí você otimiza a sua. A, uma cidade turística, por exemplo, uma locação de veículo numa cidade turística é mais alto o valor do que uma locação de veículo, por exemplo. Numa cidade da Cunha, vai ser uma cidade que eu acho que o valor de um veículo sendo locado lá não é um valor tão alto. Lá na cidade de Débora. Então é assim que a gente vai fazer a, a, a valoração mesmo, né? A apuração, que eu queria dizer, do valor de mercado. E você tem que ainda apresentar na declaração, viu? Na prestação de contas. Você vai ter que juntar. Onde foi? De onde foi que você tirou esse valor? As despesas de pessoal agora, você vai ter que ter lá outra novidade. Você vai ter que ter na despesa de pessoal. Por que você pagou aquele valor? Que atividade a pessoa estava fazendo? Cada um. No contrato que você fizer, com cada prestador de serviço, você já vai ter que ter esse rol. Pega 23607 de 2020, 19, dezembro de 19... Olha lá tudo que ela fala que tem que ter, já elabora o seu contrato, trazendo essas informações, porque tudo que é novidade é mais cobrado. Então, você vai ter que dizer onde a pessoa estava prestando serviço, que tipo de serviço era, por que você pagou aquele valor, que valor você pagou, tá? Que atividade estava sendo desenvolvida. Então, observem aí isso. Tá. Professora... O nosso horário combinado, nós chegamos ao então fim eu... do horário, né? Mas passou tão é... rápido, passaram só cinco minutos. Tá bacana. Então, não sei se ainda tem alguém que queira fazer mais alguma pergunta. Acho que me passaram aqui, eu acho que eu já passei todas a professora. E como o que, tá, o que se combinou chegou ao final, eu quero agradecê-lo, mas quero convidar, na verdade, o nosso colega, e juiz aqui doutor Bruno do ELIB, para fazer os agradecimentos finais aí a professora e em seguida a professora fica livre aí para fazer o encerramento da nossa palestra eu quero agradecer aos nossos colegas do nosso escritório os advogados e contadores que trabalham conosco aí nas cidades maranhenses os colegas aqui de Belém que estão é, participando conosco e dizer que se tivermos a oportunidade o nosso amigo Fábio Torres lá do sul do Maranhão ainda voltaremos numa outra oportunidade a conversar. Então, doutor Bruno, fique à vontade para fazer os agradecimentos finais aqui à professora Rita. Doutor Augusto, muito obrigado. Para mim é uma imensa satisfação dessa chance, um privilégio de fazer agradecimento no nome de todos e de todas que assistiram ao curso à palestra da professora Rita, que foi como não poder deixar de ser Brilhante. Eu me tornei amigo dela, seu admirador, pelo seu conhecimento, pelo seu talento. E, principalmente, você ser ela uma pessoa temente a Deus e, ao mesmo tempo, humilde no seu saber. Ela transmite com muita sabedoria, com didatismo e não é uma professora afetada, como a gente pode observar. Né? É de uma simplicidade. Eu, realmente, como fui aluno dela lá no IPP, me encantei com a professora dele, E foi exatamente porque eu vi que ela ia proferir essa palestra nesse chat que tu falaste, acho que eu também faço parte, uma eleição de 2020, que eu me apreciei, aí doutor Augusto disse que eu, eu fui o primeiro a me escrever para <risos> Mas foi exatamente pela sabedoria dela, a da fonte dela que fez eu me interessar. Muito obrigado, foi excelente essa sua palestra e estaremos juntos sempre. Um abraço carinhoso para a senhora, um bom final de semana. Ai, Bruno, muito obrigada. Bruno, muito obrigada, muito obrigada a todos, a todas. É, essa matéria realmente, ela é apaixonante e sempre que eu vou falar sobre ela, eu sempre penso que ela pode mudar a vida de vocês. A partir do momento que vocês entendem exatamente como ela é lógica... Como ela tem essa sofisticada trama aí de permissões e proibições... Mas ela é simples, né? E tudo que é simples realmente me atrai. Ela parece ser complexa, ela é sofisticada. Mas ela é simples, né? E não há sofisticação maior do que a simplicidade. E Deus está sempre acima de tudo na minha vida... É, Deus está em cada detalhe do que eu faço Em tudo que eu Transmito a vocês Antes de entrar no ar em qualquer palestra Em qualquer Simpósio, congresso, aula é, Seja na escada Do prédio quando eu dou Informações para o porteiro Que tem o um amigo da igreja que vai Abrir a conta bancária e me diz Que ele ensinou para ele Que ele tinha que abrir as contas bancárias E sentamos juntos para ouvir é, eu peço essa iluminação. Eu peço para que Deus traga a iluminação para que minhas palavras sejam conduzidas, para que seja dito exatamente aquilo que quem estiver me ouvindo está precisando ouvir naquele momento para resolver o seu problema, para resolver a sua dúvida, né? para que fique lindo e radiante o sol que antes estava, o céu que antes estava nebuloso, pesado, angustiante. E o trabalho, o objetivo é esse, é torná-los seguros para que vocês possam, com correção, com retidão, mudarem, transformarem a realidade desse país. Vocês são agentes responsáveis por mudar comportamentos políticos ainda de um mundo passado, um mundo que a gente já não quer mais, a gente quer um mundo de verdade sério. E vocês são responsáveis por isso. Então, realmente desejo que o caminho de cada um aqui seja iluminado, protegido pelo nosso Pai Maior, que trouxe a oportunidade de estarmos aqui juntos, a despeito de todos os isolamentos e distanciamentos. Sempre falo, não há distância quando as conexões são verdadeiras. E aqui estamos nós. Obrigada a todos. Bruno, a é muito obrigada. Professora, mais, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. A CTE e o nosso escritório agradecem a presença de todos imensamente a senhora por nos atender. Eu sei que a sua agenda é complicadíssima, mas muito obrigado, satisfação em tê-la conosco. Esperamos que ainda, a gente ainda tenha oportunidade ainda de ter uma nova palestra, alguma coisa ainda até as eleições. Muito obrigado Obrigada. e que todos tenham um final de semana maravilhoso. Obrigada e bem-aventurados sejam os homens de boa vontade. Com boa vontade a gente sempre consegue acertar um caminho aqui e ali. Beijo para vocês todos. Gente, estudem. Estudem, viu? Sabe aquele japonesinho que rolou na internet, colocando o livrinho lá na cabeça? Todo mundo viu. Prestação de contas tem que estudar. Lê, lê, lê, lê, lê muitas vezes tá bom? É beijo, doutor Sousa Augusto, muito Obrigado. obrigada pela sua gentileza. Renan, que querido você é, paciente, me ensinando a usar tudo, muito obrigada, gente. Beijo pra minha equipe, sem eles eu não sou nada, beijo pra minha família que entende a minha ausência e me enche de carinho e compreensão nesse momento de tanta ausência que eu tô mergulhada, dedicada a vocês. Beijo para todos os meus amigos dos tribunais, dos cartórios que me acompanham, e até a próxima. É isso. Obrigadão.